Viva amigas, vamos fazer então o ponto alto direto. Ponto alto direto, esta ponta que é pequenina tem que ficar muito comprida, porque vai subir sempre. Este ponto tem esta característica precisa daquele. Entramos naquela laçada que é do topo, vamos puxar a última laçada do ponto alto, vamos retirar a agulha, aqui vamos usar a tal laçada e puxar para fechar bem, e agora é com esta laçada que vamos fazer o ponto alto. Passamos por cima da agulha, seguramos, passamos a agulha por detrás, entramos na laçada, ajustamos a laçada e vamos passar aqui por baixo de dois e agora por baixo dos outros dois. E temos um ponto alto perfeito, feito diretamente sem as três correntinhas, que não se nota nada, rigorosamente nada. Reparem, o primeiro e o último não se nota nada e este também não se nota nada e é sempre a seguir. Top das galáxias.